É possível escapar do vício da pornografia? É possível vencer a tentação de dar aquele clique numa foto lá do Instagram ou do Facebook e daí descer a ladeira até chegar no fundo do poço outra vez? Sim, é possível. E eu vou te contar como fazer isso nesse vídeo. Ah, fica até o final porque eu tenho algo muito especial para você. Obrigado por ter dado play. Eu sou o Bujar, que produzo conteúdo para edificação espiritual desde os anos 2000. E estou aqui para te ajudar a sair e se manter fora do consumo da pornografia. Se precisar de ajuda, é só me chamar no WhatsApp, o link está na descrição deste vídeo. Para que você e outras pessoas continuem sendo ajudadas, por favor, assine o canal, aperte o sininho para receber notificações e já deixe o seu like. Muito obrigado. Você não é o único no mundo que está lutando contra o consumo de pornografia. É uma luta complicada e dolorosa de se fazer sozinho ou sozinha. Conte comigo, estou com você nessa luta. Por isso é importante, descubra quem é o inimigo e onde é o campo de batalha. O primeiro passo para sair dessa areia movediça é saber que é uma areia movediça. Você precisa saber quem são os inimigos e onde é o campo de batalha. Os inimigos que você tem são carne, o diabo e o mundo. Esta trindade do mal trama a todo custo tirar você do foco. E qual é este foco? Vivenciar a sua vocação plenamente. Esses inimigos não querem que você cumpra o propósito de Deus por meio da sua vida? As obras que estão planejadas para que você faça desde a eternidade ficaram e ficam estagnadas como uma obra do governo todas as vezes que você cai. E quem tem interesse nisso? Essa tríade do mal é a maior interessada. Não dá para dizer qual percentual cada uma tem aí na sua queda, mas é muito importante saber como elas trabalham como elas funcionam. Na descrição desse vídeo, eu estou indicando este livro aqui do Dr. Shed para te ajudar a compreender bem como funciona essa quadrilha. É urgente que você leia essa obra. É muito importante. Ela foi um marco na minha vida. Quem sabe, talvez eu venha fazer um vídeo falando sobre esse livro aqui. Se você quiser saber mais um pouco, deixa nos comentários. Vamos falar sobre isso. Atenção. Conhecer os inimigos não é a mesma coisa de passar uma procuração de culpado, tá? O diabo não Aperto play para você ver pornografia. Quem faz isso é você. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu gravei sobre isso. Veja no card que aparece agora na sua tela. Tem gente que morre de preguiça de teologia, eu não tiro a razão, é complicado e às vezes é muito chato, mas ela é essencial, por isso que o segundo passo é saber que o sangue do cordeiro está sobre você e você precisa entender quais são os benefícios disso. E por que é essencial? Por que é essencial saber teologia da salvação, por exemplo? Porque há conceitos que aprendidos poderão te livrar de um monte de problemas, inclusive esse da pornografia, e um conceito que precisa ser aprendido são sobre os benefícios que temos por declarar Cristo como nosso Senhor e salvador. Até a morte de Jesus Cristo éramos escravos do pecado, não tinha nenhuma chance, mas aí quando nós cremos no seu sacrifício e o tornamos senhor de nossas vidas, nós agora somos capazes de vencer o pecado. Ele, o pecado estava lá, como parte da nossa própria vida, só que agora é diferente. Agora o pecado não é parte da nossa pele, é só uma capa, e como uma capa você decide pôr ou tirar. Ela não reina mais sobre você, não está aí naturalmente em você. Aliás, o pecado não é natural aos filhos de Deus. A novidade agora é que você pode dizer não, e não só dizer não, você também pode Conseguir e consegue resistir às investidas do pecado na sua vida Eu sei que é complicado, que é difícil Mas não é impossível. Outra conquista que temos Em Cristo, que você precisa entender É o perdão Você, eu e todos os crentes do mundo Vão pecar. A diferença é que agora Não precisamos ficar em pecado A maturidade cristã não está no fato de você Não pecar. Está no tempo De resposta que você dá quando peca Quanto mais rápida a sua Confissão a Deus, mais rápida A sua purificação. Atenção não. Tem gente que confunde as coisas, então vou ser bem claro aqui. Perdão disponível não é licença para viver uma vida translocada, tá? A cada queda, as marcas ficam em você e nas pessoas que você meteu nesse problema. E também uma questão importante, o inferno ganha uma batalha. Então, por favor, vê se não vacila zerar o cronômetro a cada dia para viver cada dia o seu próprio mal eu luto também para me manter longe da pornografia além de outras dicas que já te dei, neste vídeo eu uso uma estratégia que é zerar o cronômetro a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam mas também se renovam as ações do mal contra nós por isso Jesus disse que para cada dia o seu próprio mal não coleciono derrotas como também não coleciono vitórias o dia começou, zero, zerou-se tudo hoje é o dia para ser vivido não posso alterar o dia de ontem, não posso viver o dia de amanhã zero cronômetro, todas as vezes que eu peço perdão ao senhor pelo que fiz durante o dia falo para ele das decisões que tomei, das burradas que fiz zero cronômetro, todas as vezes que eu entendo que a prioridade da minha vida é o dia de hoje e o que o dia de hoje é o único que eu tenho para me manter fiel não dá para ser fiel amanhã e também não dá para ser fiel ontem, só dá para ser fiel agora Zero o cronômetro quando me sento com o Senhor e passo em revista todos os meus sentimentos daquele dia. Ah, atenção! Quer ter uma vida livre de ansiedade? Entenda que o dia para ser vivido é hoje. Uma coisa que me ajudou foi vigiar os sentimentos que me tomam a mente. Eu sempre me pergunto, que sentimento é esse? De onde ele vem? Por que eu estou me sentindo mal? O que eu ouvi ou o que eu vi que me deixou assim? Vigiar o seu dia e o que entra na sua mente é um caminho de libertação. Eu gravei um vídeo falando sobre quatro sentimentos que podem nos conduzir à pornografia. Veja no card que está aparecendo agora aqui. Talvez isso te ajude a entender por que, que você de repente se vê metido outra vez vendo pornografia. Existe uma armadilha muito bem pensada para te fisgar, porque eles querem que você dê atenção para eles. Olha só, nós já identificamos os inimigos, entendemos a força da salvação em nós e estabelecemos uma meta de viver um dia de cada vez. Agora é preciso compreender que não dá para ficar de pé só com as suas próprias forças. Por isso nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Paulo faz uma lista de elementos para enfrentarmos o pecado, enfrentarmos o diabo, enfrentarmos a carne e enfrentarmos o mundo. Está lá em Efésios capítulo 6 a partir do verso 10. Ele toma como exemplo a armadura de um soldado romano. Cara, vale muito muito a pena dar uma lida nesse texto. Estamos em uma batalha que não dá para vacilar um segundo sequer. Precisa se exercitar na fé. As disciplinas espirituais como a oração, o jejum, a leitura e meditação da Palavra de Deus são o básico da disciplina. Mas há outros que você precisa exercitar, há outras disciplinas. E eu sugiro para você esta obra aqui. É um clássico do Richard Foster. Ele escreveu esse livro e ele fala de um monte de outras disciplinas espirituais que você você pode separar um dia da semana para conversar e pô-las em prática. Se você deseja conhecer outros meios de fortalecer a força de Deus no seu poder, eu sugiro que você leia essa obra. O link também vai estar tá aí na descrição do vídeo. Ah, atenção, eu gravei uma série de vídeos sobre a oração. Você pode ver no card aqui ou no link que está na descrição. Esses vídeos, poxa, vão te ajudar muito a organizar a sua vida de oração, como também desenvolver uma estratégia para não deixar de lado esta que é a maior arma contra a pornografia. O diabo trabalha na escuridão e ele deseja que tudo fique na surdina. Portanto, o melhor a ser feito é não deixar escondido. Você deve confessar que consome pornografia, por isso Tenha gente para você prestar contas. Bom, isso não é vergonhoso. Tá, tá, é, é, é vergonhoso. Eu confesso para você que é vergonhoso. A gente sente vergonha de dizer que comete pecado. Mas vai por mim. Confessar é um salva-vidas que você recebe para não te deixar afundar ainda mais na areia movediça do pecado. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu decidi ter pessoas para quem prestar contas. Eu tenho amigos que me ouvem uma vez por mês, ou às vezes até mais. Dou-lhes o um relatório sobre a minha vida em diversas áreas, inclusive a sexual. Isso foi libertador. Há uma história na minha vida antes e depois disso. Confesso que nas primeiras vezes tinha aquele constrangimento, mas depois passou. Toda vez que a tentação vem, o que me ajuda a fugir dela, porque a gente foge da tentação. Não pense que é para resistir à tentação, é para fugir dela. Todas as vezes que isso acontece, ter alguém para quem você terá que contar o que fez, faz com que você evite de cometer o erro. Atenção, escolha amigos que sejam sensatos e equilibrados. Tem gente que não consegue manter um segredo ou uma confissão no coração. Evite gente que diz que é forte, invencível ou que se põe como a última pessoa santa do planeta. Essas pessoas não sabem lidar com suas próprias quedas e, portanto, podem transferir para você toda a raiva ou desprezo que sentem por si mesmas quando cometem pecado. Esse é o momento que eu oro com você. Eu quero orar. Senhor Jesus, obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela salvação porque ela torna possível nós escaparmos do vício da pornografia. Eu agora oro e intercedo por meus irmãos e por minhas irmãs que agora estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ajude-os com a força do poder do Pai para que elas vençam as investidas de Satanás nessa área. Dê a elas, Senhor, consciência, dê a elas consciência do que a salvação nos trouxe dê a elas consciência de que esse é um poder que já está em nós, que nós podemos dizer não, que podemos viver livres disso. Senhor, dê a elas aquilo que elas precisam agora, Senhor, para não continuarem mais nesse vício. Dê amigos, dê amigas, Senhor, dê gente espiritual, gente amorosa, gente que exortem amor e mansidão, para que elas possam ser educadas, repreendidas quando necessário, mas que possam ser que possam ser Cuidadas pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Opa, chegou aquela hora de falar sobre algo especial para você. Para você que está assistindo esse vídeo, chegou até aqui ao final, e está assistindo entre setembro e novembro de 2020, se você tem interesse em uma mentoria para te ajudar a sair e manter-se fora da pornografia, eu quero te ajudar. Preencha o formulário que está na descrição desse vídeo. Caso você esteja vendo este vídeo fora do tempo, ou seja, depois de novembro de 2020, o formulário de interesse também já está na descrição desse vídeo. Eu vou entrar em contato contigo para te falar sobre a nova turma dessa mentoria, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Ah, não deixe de assinar o canal, curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Quem sabe você vai ajudar alguém a ser liberto desse mal, como você também está sendo ajudado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Vamos aumentar a nossa rede de amigos? Obrigado, muito obrigado por ter dado play. Que Deus te abençoe e te mantenha limpo desse mal que é a pornografia. A gente se vê no próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.